Um arquivo. Pessoal, olha só, vou rapidamente fazer um vídeo aqui, bem interessante, bem rápido, para ensinar. Como você faz para me mandar um arquivo de áudio aí do seu pássaro, do seu curió, do seu bicudo, do seu trinca-ferro, do seu pássaro em geral. Utilizando o Mega, uma forma gratuita de você me mandar um arquivo de qualquer tamanho com muita resolução. É muito fácil, fica aqui comigo para você aprender. Vou abrir aqui a minha tela do computador para mostrar para vocês aqui. E agora você vai abrir aí o seu navegador. Eu estou abrindo aqui o Chrome. E você vai digitar aí a palavra Mega. Mega é a palavra MEGA.NZ você dá um clique aí lembrando que você precisa criar uma conta você precisa criar uma conta e essa conta ela tem que ser verificada no teu e-mail tá você, você vai pegar o teu e-mail válido o um e-mail seu que você usa aí corretamente e você vem aqui ó criar conta aqui em criar conta você dá o seu nome aí o nome que você quiser vou colocar qualquer coisa aqui vou dar um sobrenome aqui qualquer coisa aqui também e vou colocar aqui um e-mail, vou definir uma senha, você não pode esquecer essa senha, tá? Você coloca a sua senha particular aí, você tem que aceitar aqui tudo certinho, marcar esses pontinhos aqui, ó. E agora você cria a conta, clicando aqui em criar a conta, a conta foi criada. Só que ele vai te mandar um e-mail de confirmação lá no teu e-mail. É, esse e-mail aqui eu não recebi ele pelo fato que eu já tô com esse com esse e-mail aqui cadastrado no Mega aí ele já logou já entrou mas no seu caso você vai precisar entrar na tua conta lá no Gmail e você vai precisar verificar se a sua conta for lá do Gmail se for Outlook for qualquer outro e-mail você precisa entrar na tua conta lá no teu e-mail e aceitar tá eu tô logando no meu e-mail para confirmar a conta do Mega mas como eu já tenho ela confirmada, não vai ter nenhum e-mail aqui de confirmação. Mas ela já está confirmada. No seu caso, você precisa confirmar. Você entra aqui no teu e-mail, confirma a tua conta. Como é que você faz para me mandar o canto do pássaro que está aqui no cartão de memória? Ou que está no seu computador? Como é que você faz para mandar o canto para mim, que está no cartão de memória, no pendrive? Ou então aí no seu computador? O processo é o mesmo, se tiver no cartão de memória, você pega o cartão de memória, coloca num box como esse E você vai lá na USB do teu computador, espeta ali, igual estou fazendo aqui Vou voltar aqui na tela do computador para mostrar para vocês como é que faz Já coloquei o meu cartão de memória no meu computador Eu vou entrar aqui, ó, no meu computador está aqui o cartão de memória, está vendo o cartão de memória aqui? Isso aqui é o cartão de memória, são os arquivos que estão para ser enviados São arquivos grandes, tá? Um arquivo ele tem 480, 408 MB, você não manda de outra forma, fica muito grande, muito pesado. E o outro tem 44.1, 691 é, de espaço. Aí aqui o que, é que você faz? Ó? Eu estou agora aqui na parte do Mega, na minha conta logada do Mega. Do mega como é que eu mando esse arquivo para alguém agora? Presta atenção, eu venho aqui ó, em fazer o upload. Eu tenho aqui ó, enviar uma pasta e eu tenho aqui enviar o upload de arquivos. Eu clico aqui ó, enviar o upload de arquivos. Presta atenção para vocês aprenderem. Agora que eu cliquei, ele abre aqui essa pasta. Eu agora vou navegar pelo meu computador. Aqui é o meu computador, aqui é o meu HD e aqui é o pendrive. Ó. Esse G aqui é o meu pendrive. Eu vou clicar aqui no pendrive e veja que apareceu os arquivos. Eu agora vou selecionar os arquivos e vou mandar para mim mesmo. Vou dar um enter, tá enviando, ó, vai enviar para mim, ó. Vocês observam aqui embaixo que ele está sendo enviado, ele está sendo aqui enviado para nós aqui, ó. Você está vendo? Ele está sendo carregado e logo mais ele vai estar tá aqui no Mega. Aí do Mega ainda tem um processo, presta atenção, fica aí para vocês aprender como é que faz. Fica aí que não acabou ainda, ainda tem uma outra parte que é importante para mostrar para vocês, tá? Eu vou esperar fazer o upload para vocês verem o processo final, que é muito importante. Aqui ele está apenas subindo para o Mega, mas ainda tem o processo de mandar, de enviar. No caso, você vai enviar para mim e também você pode enviar para quem você quiser, tá bom? Eu vou te ensinar como é que faz, está quase terminando aqui, aguenta, aguenta aí. Que eu vou mostrar tudo para vocês, eu vou mostrar tudo. Esse processo é importante para vocês mandar um arquivo grande, né? Para alguém, sem compactar, sem perder a qualidade do arquivo, tá? Para você mandar um arquivo grande, é necessário fazer esse processo que eu estou fazendo aqui. Então, veja só. Vou voltar aqui na tela do computador, porque já estou vendo que terminou. E vocês vão entender agora. Presta atenção, hein? Aqui na tela do computador, ó, vocês estão vendo aqui ó presta atenção ó tá aqui os arquivos que acabaram de, de mandar no Mega você seleciona o arquivo assim eu vou selecionar os dois ó selecionei os dois porque eu vou mandar os dois e aí você clica aqui ó com o botão direito do seu mouse e vem aqui ó obter link tá vendo aqui obter link você clica aqui ele vai gerar para você dois links você copia aqui ó copia os links e agora você vai lá no e-mail você vai lá no e-mail e aí você manda isso aqui no e-mail para quem você quer mandar aqui você sabe como é que manda o e-mail né você coloca aqui aí você coloca aqui o, o, o e-mail da pessoa e aqui no corpo do e-mail você cola aqueles links tá aqueles links que você copiou lá do Mega é importante esse passo e aí você envia aqui não vai enviar porque eu não botei e-mail de ninguém mas aqui você clica aqui em enviar e esse link vai chegar para outra pessoa. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que você tenha compreendido como é que faz para enviar um arquivo grande aqui utilizando-se do Mega. Tá bom? Obrigado!